No papo de redação de hoje, a gente vai tocar em vários assuntos. A gente vai falar sobre a morte do l que abalou o mundo da escalada. Vamos fazer as recomendações de sempre, de canal, de site, que a gente acha interessante e que entrou no nosso radar. Vamos falar um pouco sobre a polêmica da modelo da Playboy nas montanhas da Nova Zelândia. E a gente vai comentar também os comentários que merecem ter é, uma certa análise de, do que está chegando para gente. Vamos nessa! Antes a gente começar com as dicas, eu queria agradecer as mensagens que a gente recebeu essa semana no YouTube a respeito dos nossos vídeos. O pre... A primeira mensagem de agradecimento eu queria mandar para o Eduardo Ferreira. O Eduardo Ferreira falou sobre o som que aparece e deu algumas dicas a gente fazer. Eduardo, a gente vai dar uma olhada, a gente está vendo que o som que sai realmente sai só de um lado, não sai do outro. Isso já é uma limitação técnica da câmera que a gente usa, não é bem do nosso editor de vídeo, então a gente vai dar uma olhada nesse e ver se a gente melhora para esse vídeo e para os próximos. Obrigado pela dica. Uma outra mensagem que a gente recebeu foi do José Bernardino dos Santos a respeito de barraca. Se você está procurando uma barraca, se você quer saber como que escolhe uma barraca de verdade, não escolhe uma barraca porcaria, essas que você compra em, em supermercado e é para você acampar em Campus Party, a gente tem um post completo, o post mais completo que existe na internet brasileira sobre como escolher uma barraca lá explica todos os itens de você escolher uma barraca não tem como eu pegar na mão da pessoa e falar, olha essa barraca é boa porque para cada situação tem uma barraca indicada desde que não seja essas barracas compradas em supermercado o link está aqui embaixo na especificação do vídeo dá uma olhada lá Nessa semana a gente vai indicar o canal do YouTube Sou Mochileiro. O canal Sou Mochileiro ele é do Mike Moraes. Ele é um mochileiro que já visitou 54 países. O ponto forte dele em termos de internet ainda é as fotos do Instagram. São fotos de 54 países. Não é qualquer pessoa que viaja para tanto país. Ele, por enquanto, está iniciando o canal de vídeo dele. Tem só 34, 39 vídeos, alguma coisa assim. O formato de vídeos dele ainda está um pouco indefinido ele ainda não está, é, ele não, não adureceu o formato, mas é muito importante dar força para o Mike Moraes para que você saiba é, um pouco mais sobre o trabalho dele, ele está lançando um livro agora e está fazendo bastante marketing em cima do livro dele, então recomendo o canal Sou Mochileiro. A segunda dica que a gente tem é da ilustradora Tatiana Vieira. A Tatiana Vieira é uma verdadeira cidadã do mundo. Ela é uma ilustradora muito talentosa. Atualmente ela está morando em Köln, ela tá morando na cidade de Colônia, na Alemanha. E ela coloca relatos de viagem dela no blog dela. Ela tem um blog profissional e ela tem um blog que coloca os relatos de viagem. Ela viajou para vários lugares do mundo e todos esses lugares do mundo ela aproveita e faz uma ilustração para... Complementar o diário de viagem dela. É muito talentosa ela, o desenho dela é uma gracinha. Recomendo para você ver se você quiser é, fazer uma camiseta com ela, contactar ela, porque ela é bastante talentosa. Então fica a dica da do site da Tatiana Vieira. É, agora um assunto triste que a gente vai tocar é a morte do Elstec O Elstec era um dos maiores alpinistas, um dos maiores escaladores da, da atualidade. Ele representa a nova escola, ele era um ídolo e e não tem como a gente não ficar emocionado. A gente recebeu a notícia, era 5 horas da manhã e teve que correr para fazer o post e tudo. Então, foi bastante emocionante. Se você quiser saber quem foi o Elstec, a gente fez um artigo completo sobre a carreira dele, sobre as polêmicas que ele teve, sobre as principais ascensões que ele fez em montanhas do mundo inteiro. Ascensão rápida, a primeira ascensão, ascensão em solitário. Ele era um montanhista Assim, estupendo. É a mesma coisa hoje pro Brasil do Neymar morrer e todo mundo ficar consternado porque é um, é um jogador acima da média. Assim como o que era um, um, um montanhista acima da média. As principais homenagens que o Elister teve foi na revista Oxígeno. É uma revista espanhola, ela tem 32 mil é, acessos por mês e ela não é uma revista assim muito visitada, ela se concentra mais o conteúdo dela no, no impresso e teve a oportunidade de entrevistar o Reinhard Messner, que é o dos maiores montanhistas de todos os tempos, que nessa entrevista ele declara que um dos melhores montanhistas que o próprio Messner conheceu, foi o L-Stack, melhor homenagem que essa não tem jeito também algumas reflexões que soaram um pouco como crítica e que merecem um pouco como reflexão de como a grande mídia enxerga o montanhismo e o alpinismo. A principal delas foi do New York Times. O New York Times tem 338 milhões de acessos por mês e você consegue ler esse artigo que está sobre o L-Stack e a alta taxa, segundo o próprio New York Times declara no artigo dele, de mortandade de, de alpinistas. Um outro artigo também que soou muito como crítica, como ironia, foi do jornal argentino La, La Nación. O jornal argentino La Nación tem 54 milhões de acessos por mês e ele tocou num assunto bastante delicado e citou vários exemplos do livro do Lionel Terray, que é os conquistadores do inútil então sou um pouquinho como crítica acho interessante de ler porque faz as pessoas refletirem sobre a prática do esporte a prática do, do montanhismo Bem, a polêmica da semana fica por conta da da modelo da playboy jaylin cook O que a jaylin cook fez ela junto com o namorado foi até o monte takank lá na nova zelândia depois de sete horas de caminhada ela chegou num local em que os habitantes locais consideram lá sagrado, porque é lá que eles enterram as pessoas. Aí ela não sei por que qual o motivo não, não, não, não cabe a mim fazer juiz de valor, ficar julgando se é certo ou errado ela tirou a roupa e tirou algumas fotos pra colocar no, no, no Instagram dela o que aconteceu? As pessoas reclamaram falaram que era um desrespeito à cultura da pessoa, de que deveria, é, ela deveria ter um desconfiamento maior, etc então essa polêmica fica por conta de quem acha que a cultura foi desrespeitada e, e não tem nem como, como compreender. O Instagram dela tem 300, mais de 300 mil, é, 300 mil curtidas, ela é muito popular na Nova Zelândia e isso foi um dos motivos que chamou a atenção dentre de a prática do montanhismo, não importa o nível que o montanhismo é, desde que respeite as culturas locais. Se você tem o costume de ir em um lugar em que não tem uma cultura igual a sua, a recomendação é Respeite a cultura local, respeite a maneira que as pessoas locais pensam, mesmo que pareça primitiva para você e que não faça parte da sua cultura. Fica a dica e o link para a polêmica da nossa querida é, Joiane fica... Aqui embaixo. Agora chegou a hora da gente comentar os comentários. A gente selecionou alguns comentários que a gente recebeu de posts que nós divulgamos esse, essa semana no Facebook e como sempre tem gente que continua não lendo o artigo e comenta somente a respeito do título. O primeiro comentário foi da querida é, Vitória, o que a Vitória fez? A Vitória ficou chateada por causa da, da reflexão a respeito se yoga serve ou não serve para escalada e já começou atacando pelo erro de português que tinha no título. Quanto ao erro de português, eu peço desculpa, realmente passou batido do nosso lado, a gente não deveria ter deixado o erro de português acontecer a gente vai arrumar isso sem o menor problema. Agora tem uma segunda parte, a segunda parte é que você Vitória você não leu o artigo o artigo é, ele faz uma reflexão a respeito de se yoga é fundamental para a preparação da escalada, não, não é fundamental e isso ele coloca no artigo dele. Você falou no seu comentário de que a gente sempre fala mal de yoga, se você der uma passada no site você vai ver que tem vários artigos de pessoas que praticam yoga e qual que é a importância do yoga ou como que o yoga vai facilitar para quem é escalador tudo nenhum deles falam que ele é complemento fundamental da escalada só que nesse artigo traz uma reflexão de que a prática do yoga não é fundamental para uma pessoa escalar bem ele serve mas ela não é fundamental fica a dica para você ler Sempre o artigo inteiro. Um outro comentário que a gente queria é, destacar foi a respeito do trabalho da Jo Magalhães, que é uma fotógrafa mineira que publicou um trabalho pessoal dela com escaladoras é, mineiras, que a gente já tinha publicado e republicou, porque é um trabalho muito bonito, é um trabalho de qualidade, que mostra realmente três coisas: a escalada. A beleza da brasileira e a beleza natural do lugar onde ela tirou as fotos. Lá não tinha o intuito de ofender ninguém, a foto não era vulgar, o trabalho não era vulgar e todas as fotos foram cedidas pela. Fotógrafo com o um consentimento de todas as meninas que serviram de modelo. O comentário que mais me chamou a atenção foi do Clécio Luiz. O que, que o Clécio Luiz fez? Bem, eu tenho um recado para dar para o Clécio Luiz. Clécio, o comentário que você fez, se alguém fizer para sua mãe, se alguém fizer para sua irmã, se alguém fizer para sua namorada, muito provavelmente você vai ficar ofendido. Eu sei que você quis fazer uma gracinha, só que antes de você querer fazer uma gracinha, não faça. Você pode ofender as outras pessoas. Chegaram vários comentários também criticando. Um ensaio criticando, falando que era chulo, falando que desvalorizava a mulher, etc. e tal, principalmente da Natália e da Meia. Bem, o ensaio, se você leu o artigo inteiro, eu falo sobre a carreira da Jo Magalhães, a escolha de cada modelo, por que, que cada modelo quis fazer isso, qual foi o resultado obtido e como que a pessoa que estiver interessada em fazer a mesma coisa pode entrar em contato com a joga magalhães para fazer você pode até não ter gostado ou não gostar de mostrar o seu corpo só que todo mundo é responsável pelo o que faz do próprio corpo. Você pode até não concordar o que alguém faz do próprio corpo, só que a pessoa é livre para fazer o que você quiser. Eu publiquei porque o trabalho é lindo, o trabalho tem qualidade. Se você não gostou, não desaprovou, você pode simplesmente não comentar e nem xingar ninguém. Lá não desvaloriza mulher, valoriza principalmente a beleza tanto da escalada, quanto da natureza, quanto das mulheres. O último comentário que a gente quer comentar é a respeito dos 10 trekkings mais bonitos da América do Sul desse artigo, ele explica que não tem como agradar todo mundo e eu não ia colocar, ou a pessoa que escreveu, ou todas as pessoas que fizeram parte do arquivo não ia selecionar mil destinos. Por quê? Porque ninguém ia ler mil destinos para você fazer. Eu tenho um recado direto a dar para Dimitri, que protestou sobre os lugares que a gente escolheu como os mais bonitos. Quando a gente escolhe um destino mais bonito mais bonito não quer dizer que outro destino é feio. Não é uma não é binário o negócio. Se a gente não escolhe uma coisa, não necessariamente a outra não presta. Você disse que o nosso site ele é regional. A gente não tem regionalismo. Se você fizer uma procura no site, você vai ver que tem pessoas do Nordeste escrevendo pra gente, pessoas de Minas escrevendo pra gente, pessoas do Sul escrevendo pra gente, pessoas de outros países escrevendo pra gente. A gente tem toda a que você não vê em nenhum veículo por aí. O Brasil, caso você não saiba, ocupa 48% de toda a América do Sul. O Brasil não é maioria na América do Sul. Existem lugares no Brasil bonitos? Existem. Só que acontece que existem outros países da América do Sul países da América do Sul que também tem trekking bonito, também existem pessoas que gostam do próprio lugar, pessoas que valorizam a própria região assim como você está reclamando que a gente nunca fala de você, sendo que na verdade a gente cobre o Nordeste constantemente. Se você gostou do vídeo compartilhe o vídeo, dê like aqui embaixo, clica para assinar o canal não esquece de clicar no sininho para você receber nossas é, solicitações via e-mail e não esquece de assinar nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Um abraço e até semana que vem.